E eu recentemente tive um, um aprendizado sobre a vulnerabilidade que, que foi muito forte, assim, de entender o que de verdade é vulnerabilidade. E a gente acredita às vezes, né, eu acreditava às vezes, que a vulnerabilidade é eu falar de uma coisa, um problema, uma coisa muito pessoal, um dilema, alguma coisa assim. E isso não é vulnerabilidade. Vulnerabilidade é nós sermos capazes de partilhar algo que a gente não sabe qual vai ser o retorno. Eu sei que se eu partilhar um dilema meu da minha vida, uma coisa muito difícil que eu enfrentei, eu sei que aquilo ali vai ter um retorno legal. Eu sei que que, que as pessoas vão ficar, nossa, inspiradas e tudo mais, sabe? Vão ficar emocionadas, inspiradas por aquilo ali. É, eu, já, eu já tenho uma expectativa do retorno, já imagino qual vai ser. Agora, quando eu falo uma coisa que, que pra mim, dentro de mim, ainda me, causa, ainda me causa dor, constrangimento, tudo isso, aí sim eu tô sendo vulnerável. Olá, bem-vindo a mais uma edição do Life Hacker Talks, que são conversas inspiradoras que pessoas que estão hackeando esse grande sistema, essa grande prisão aí da matrix, né? e hoje vivem vidas mais livres e alinhadas com aquilo que é mais importante, com seus valores. Meu convidado de hoje é o Cadu Kassau, que já esteve aqui no podcast, tá? Vocês até podem dar uma olhada na primeira conversa que a gente teve, e ele virou um irmão de jornada, um cara que eu admiro demais, que vem transformando a vida de uma galera, inspirando muitas pessoas aí com seus programas, o seu conteúdo de muita qualidade. É o Cadu hoje ele transita em vários temas, né? Desde espiritualidade, autoconhecimento, sexualidade que ele está falando também bastante agora e ele se tornou um grande facilitador de liberdade, facilitador de coragem e ninguém melhor do que ele para falar sobre o poder da vulnerabilidade que é esse local aí onde a gente começa a agir a partir do coração de forma transparente, muita confiança e quando a gente fala de coragem ela é 100% inerente à vulnerabilidade. Né? Então, um alimenta o outro e a vulnerabilidade ela tem vários mitos né? e a gente vai desconstruir isso tudo aqui nesse bate-papo muito gostoso, informal, de boas, então se você quer entender como que você pode se tornar uma pessoa mais forte, uma pessoa mais verdadeira e você conseguir expressar para o mundo a sua verdade a partir do coração, né? a partir de um lugar de autenticidade real, vem com a gente nesse bate-papo que você não vai se arrepender. Mas antes disso, se inscreve no canal, ativa as notificações e assina o podcast para que você não perca nenhuma conversa aí no futuro, beleza? Então, sem mais delongas, bora pro talk. Galera, bem-vindos aqui a mais uma edição do Life Hacker Talks, ao vivo aqui com meu irmão Kadu Caçaú. Obrigado, meu rei, pela presença e obrigado aí pela proposta que você fez também para a gente iniciar de uma maneira diferente aqui o podcast, né? Então, ó. Alco é seu, por favor, nos guia aí. Massa, obrigado, Ian. valeu pelo convite. Justamente para a gente poder falar um pouquinho mais sobre vulnerabilidade, sobre o poder dessa ferramenta emocional, dessa característica que todos nós devemos desenvolver um pouco mais, eu gostaria de iniciar esse papo aqui com a gente fazendo uma respiração, uma pequena meditação juntos. Para quem está escutando através do podcast, bom, se você estiver dirigindo, não faça. <risos> se estiver fazendo, operando maquinário pesado, também não faça. Mas... Se você estiver em algum lugar, eu entendo que muitas vezes a gente está cozinhando, limpando casa e tudo mais. Se dê a oportunidade de você sentar um pouquinho e, e entrar nessa mesma sintonia com a gente aqui nesse momento. Então, eu vou pedir que todos sentem com a coluna ereta. Se você está de pé, se você está deitado, se senta. Pode fechar os olhos. Respirando profundamente pelo nariz. e soltando pelo nariz. E sinta como se no seu corpo houvesse uma linha que entra pelo topo da sua cabeça e sai pela base da sua coluna e mantenha o seu corpo firme, ereto e alinhado mas sem tensão. Inspirando e soltando. E vamos sintonizar agora, respirando em quatro tempos. Então, inspire fundo. Solta tudo. E vamos juntos, inspirando pelo nariz. Dois. Três. Quatro. Segura ar. Dois. Três. Quatro. Solta. Dois, três, quatro, segura sem ar. Dois, três, quatro, inspira. Dois, três, quatro, segura. Dois, três, quatro, solta. Dois, três, quatro, segura. Dois, três, quatro, inspira, segura, solta, segura, segura, mais uma vez. Segura. Solta. Segura. Pode inspirar novamente. Sente o seu corpo. Sente o seu coração batendo. Talvez um pouquinho mais forte agora. Mantenha a sua atenção nessa sensação do peito, da pressão do coração, das costelas se expandindo e contraindo a cada respiração. Possamos nos manter nessa forma, com o coração todo sintonizado, na presença, no corpo e abertos para Ouvir novos conhecimentos, novas sabedorias, fazer nossas perguntas, sem ter vergonha de partilhar aquilo que pensamos. Hum. E juntos nessa caminhada de eterno crescimento. Quando você se sentir à vontade, podem abrir os olhos. E pouco a pouco voltando aqui. A gente iniciar essa conversa. Agradeço. Valeu. Pô, oh, muito bom. Galera Oficialmente, ti, aí, galera. <risos> Oficialmente, primeira meditação aqui no podcast, cara, obrigado. Obrigado, Nossa, Cadu, legal. muito especial, muito especial. Cara, eu acho que é muito importante você, você propôs isso, eu falei, cara, perfeito, porque se a gente vai falar de vulnerabilidade, se a gente vai falar de um lugar do coração, nada melhor do que começar conectando, né, com essa energia, com essa vibração. Então, obrigado por ter trabalhado bem a base aí pra gente fazer uma troca muito especial. Tamo junto, tamo junto. Então, Cadu, para quem ainda não conhece, assim, né, quem é o Cadu, né? Como que você descreveria rapidamente esse ser aí de luz? Cara, hoje eu me considero um, um facilitador da liberdade, facilitador da coragem, da fluidez. Há muito tempo eu busquei títulos, como que eu respondo essa pergunta dentro do que eu faço, né? Mas o que eu vejo que eu mais tenho feito, até com os meus alunos, no meu curso, no meu conteúdo... É, ser esse peixezinho assim de, de curiosidade, de facilitação, de uma nova forma de viver, uma nova forma de levar a vida, uma nova forma de lidar consigo mesmo com as questões fora de, fora de, fora de nós. E é isso que eu tenho feito, facilitando o fluxo. Porra, amei. Facilitador de fluxo, facilitador de liberdade. Excelente. <risos> Excelente, dá coragem. E falando de coragem, eu acho que em relação ao tema, né, vulnerabilidade, é uma das coisas onde a gente demonstra mais coragem, né? E a coragem, ela vai muito junto da vulnerabilidade, porque é difícil ter momentos reais de coragem onde você não se mostra vulnerável, né? Me fala, assim, momentos de coragem que você teve ou os momentos onde você se sentiu mais corajoso, onde a vulnerabilidade, ela teve um papel importante. Eu acredito que os relacionamentos são excelentes escolas para isso, né? As minhas relações, você...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 total e, e eu acho que nas relações, né, às vezes a gente falar, ah, sabe, o que está sentindo com a nossa parceira, os nossos medos do negócio, do projeto, da carreira, da vida, sabe? E ter esse medo, às vezes, de talvez com a sua parceira, você... Pô, será que ela vai perder essa admiração por mim? Será que ela... Um encantamento, várias outras coisas, né? A gente pode botar isso em xeque, às vezes, numa uma relação. E é uma excelente forma de começar a praticar isso. Na minha última relação, graças a Deus, foi muito presente, foi uma excelente escola para mim, nesse sentido de criar uma conexão verdadeira, real, profunda e vulnerável entre duas pessoas. E é algo que eu comecei, por conta dessa relação, comecei a trazer mais para meu negócio. É, de ver a beleza disso. Ver a beleza de eu pô, mostrar quem eu sou e em todas as minhas facetas. É, e como que isso acaba ressoando com outras pessoas, elas se empoderarem dela elas a mesma coisa. Sabe? E outros colegas de negócio, ou pessoas, alunos, enfim. É muito bonito ver isso, esse desabrochar, né, que na verdade porra, é um desabrochar. A pétala é a parte mais frágil da planta. É. Então é um desabrochar de todos nós. E acaba que a pétala é a parte mais frágil da planta e é a mais bonita. <risos> sem dúvida, sem dúvida. Cara, muito bom você falar isso, porque eu acho que tem muita confusão, né? Porque hoje em dia, ainda mais quem está se aventurando é, nos negócios online, na criação de conteúdo, a galera fala muito de vulnerabilidade para falar de autenticidade. E fala muito que tem o mito da vulnerabilidade de que é expor tudo da vida, né? Que é expor é, os maiores segredos, expor o um momento depilando a virilha, que nem a Brandy fala no, no documentário, e não é isso. É exatamente o que você falou, de você expor coisas onde você não, não tem controle sobre o que, que vai gerar de reação no outro, né? E isso é verdadeira vulnerabilidade. E no relacionamento, sem dúvida, é porque não tem como você antecipar ou controlar né, como que o outro vai, vai reagir em função do que você, quando você realmente traz a sua verdade não joga apenas aquela máscara que você sabe qual vai ser a reação, né? Porque durante, na minha vida também, durante muitos anos, principalmente na época da, da CLT, corporativa e tal, eu, eu jogava muito bem o jogo das máscaras. Eu tinha uma máscara para o trabalho, eu tinha uma máscara... É, para minha companheira, eu tinha uma máscara para os meus amigos da zoação, eu tinha uma máscara para a família e aí era muito conveniente trazer a máscara para o momento relevante para gerar a melhor apreciação do outro lado, uhum. a máscara do Instagram com fotos maravilhosas de viagem e tal e, e acaba que no final você vai vivendo esse jogo, mas só que você não vai vivendo jogo nenhum, né? Você não vive de verdade, você só fica em relacionamentos ou trocas superficiais e quando você se expõe de maneira vulnerável verdadeira, você consegue ter trocas muito significativas, né? E, e falando dessas trocas significativas, que você começou a viver a partir do momento que você entrou nesse, nesse nessa vibração mais transparente, é, como é que foi isso? Foi de um dia para o outro? Foi uma construção? Ainda está sendo? Me conta um pouquinho do processo para quem está quem aí querendo ser mais ainda, vulnerável. Ainda está sendo, e eu acho que isso é um processo eterno, até o fim da vida, porque, na verdade... Como até a Brine Brown né, fala no documentário dela, né, ou se não me engano o no nome do livro dela, que é Coragem para, para Ser Imperfeito, ou uma coisa assim, uma coisa da coragem. É, a coragem, ela é um caminho, ela é, uma, ela é fundamental para a vulnerabilidade. Então, quer dizer, estar vulnerável é imprescindível, não, não quer dizer isso, mas eu falo que a coragem é o caminho da liberdade. E, então, ser vulnerável é imprescindível para a liberdade também. E todas as liberdades, liberdade de ser quem somos, liberdade de crescer, liberdade de ter seu próprio negócio, enfim, tudo isso vai exigir coragem e vulnerabilidade de você. E a vulnerabilidade é isso de eu não saber qual vai ser o resultado desse movimento, dessa ação, dessa fala, dessa, qualquer coisa que seja. Uhum. Uhum. E pra mim, eu acho que tá sendo ainda pra mim vai ser, porque constantemente, diariamente, semanalmente, dependendo do ciclo do momento de vida que eu tô vivendo, eu serei presenteado pelo universo, pela vida, com novas oportunidades de eu revisitar os meus medos os medos que eu tenho já enraizados em mim, os novos medos. Então, constantemente tenho a oportunidade de eu ter que desenvolver a coragem dentro de mim novamente. E, consequentemente, a vulnerabilidade. É, para mim, esse ano, um desafio foi contratar pessoas para trabalhar comigo. É, e ter novas responsabilidades. Coisas que eu evitava já há algum tempo. Ah, não, quero trabalhar sozinho, eu poder não ter ninguém dependendo de mim e tudo mais. Mas foi um passo com medo, foi um passo de, de crescimento. Que exigiu da minha coragem, me botou vulnerável, porque eu não sei qual vai ser o seu retorno daquilo. E, e eu fiz até questão de partilhar esse processo. É, porque eu sei que. Porque todos os, todas as histórias, né, como que as histórias empoderam as outras pessoas? Não é pela história em si, ou pelo aprendizado da história, mas pelas emoções sentidas ali. E as emoções são todas as mesmas, para todo mundo. Então é por isso que a gente, escutando como o outro se sente ou se sentiu, diante de uma determinada situação, Aquilo, ele se conecta com a gente numa outra, num outro contexto totalmente diferente. E aí a gente começa a ter oportunidade de aprender com o outro como se aprendesse com um livro. Vendo a vida de uma outra pessoa e se, sendo, tendo a oportunidade de nos colocar aos pés dela, no, no sapato dela. Sim, não é aos pés, não aos pés dela. Então, é, é muito belo. Eu vi que você também recentemente fez um post muito bonito. É, estava na Cachoeira falando sobre, sobre ah, querer ser sempre o melhor e tudo mais. E, pô, você tocou um monte de gente, assim, sabe? Muito mais pessoas, assim. É muito massa, cara. É, e é duro fazer isso, porque às vezes a gente, a gente, que é criador de conteúdo, ou dono de negócio, alguma coisa, você e aí, será que pô, a galera não vai. O cara tinha uma imagem minha que eu ia ser desconstruído, que nem eu fiz um vídeo também falando que eu queria passar a perna no indiano quando eu tava lá na Índia. O cara, pô, vai desconstruir aquela, aquela coisa toda. E, e não, tipo, na verdade, tu só mostra que você é humano. E que se você teve essa oportunidade de aprendizado, de sabe de se perceber, de aprender com esse processo, ele também pode. Dentro do contexto dele, dentro da história dele, dos processos que ele tá vivendo. Mas essa que é a beleza de ser eternamente vulnerável, né? Total. Cara, e, e, e como, como a coragem, ela é, é fundamental para isso. Porque coragem é agir do coração, né? E quando você age do coração, é... É um outro patamar de decisões ou de, de combustíveis, né? Porque quando você age da mente, você tem certo nível de, de combustível e tudo é estruturado, organizado, pensando no retorno específico. Agir do coração não é uma, um processo linear, né? Você, você ouve intuição, você segue instintos, você é, dança com a, com a sincronicidade. Então eu, eu lembro que que no momento onde eu onde eu pedi demissão, né, que eu tive que mudar e tive que me desafiar é, foi uma ação que na época eu não, eu não tinha sabedoria para identificar, mas foi uma ação do coração total, porque eu não fazia ideia do que, que ia ser, nunca tinha empreendido, nunca não, não tinha um, um roadmap estruturado e assim, perfeito. Tinha planejamento, tinha coisas para minimizar os meus medos, que eram muito grandes, medo do julgamento, medo do fracasso, medo né, de não ter dinheiro, medo é, de, de me arrepender. Então era muito medo, era medo atrás de medo, só que o desejo do coração de viver minha verdade, de viver minha liberdade, de viver meus valores, de, de viver coisas significativas, né, de, de reconectar com aquilo que eu já havia esquecido desde criança. Na criança a gente é muito espontâneo e vive muito a partir desse lugar aqui. Mas a gente vai criando essas camadas de cebola nessas cascas aí que, que a gente vai se afastando. E eu acho que um dos grandes problemas é é o medo. né? Quando você vibra na sintonia do medo, é né? da escassez, da da ansiedade, de ficar vivendo todas as possíveis ilusões do futuro negativas, né, e se der errado, quando eu fizer a merda, e, e você vive nesse mundo de medos, que se você não tem consciência para botar luz e entender que às vezes esse medo não passa de uma breve ilusão, você, você não consegue sair, né, dessa, dessa vibração. Mas os medos existem e eles são importantes também, né, sem dúvida. Eu queria saber de ti, hoje, qual tem sido o seu maior medo? Sim meu maior medo hoje, acho que é um medo que já vem comigo já há algum tempinho, que é o medo de não dar conta, é o medo de... nossa, estou sobrecarregando e caramba, é um monte de coisa para fazer, e aí tu vai vendo o tamanho de, de, de suas visões, de seus projetos, né que você quer construir, que você quer fazer, e parece tão distante, né? às vezes a gente falha por não perceber que tudo é feito de passos, né? quebrar, quebrar, quebrar, quebrar, administrar, administrar, administrar, até ser assim um pequeno bloquinho que possa ser feito com facilidade, ou com o mínimo de esforço, e dali tu vai, vai galgando, né? É, às vezes fica muito tendo a ideia, tendo a visão, e, e acho que não vai dar conta. Então às vezes esse é um medo meu. Mas, graças a, mas aí a, a beleza também é que agora, tendo pessoas comigo, né, tendo pessoas trabalhando comigo, aí tu tem mais gás ainda, porque as pessoas te ajudam, e você pô, quer ajudar elas também, e elas te cobram, enfim, aí já é uma outra dinâmica, né? De trabalho, não só, só eu sozinho, né? E, é. e tem sido um processo bem interessante, cara. Tem sido um processo bem legal, bem legal mesmo. E a vulnerabilidade nunca é um processo individual, sozinho, né, de agora você ser vulnerável comigo mesmo, ou vou praticar a vulnerabilidade é. É, tipo, no meu ritual matinal sozinho, sem conectar com ninguém, é, não, assim não rola possível. muito isso, né. A vulnerabilidade exige, exige essa, a troca, né, você se apresentar vulnerável para o outro. É. Né? E, e quem você acredita que possam ser as pessoas mais difíceis de você se apresentar vulnerável? É, é, é no trabalho, é no relacionamento, como você comentou, ou outros, o que, que você acha? Eu não tenho, eu não sei te dizer isso, eu acho que eu não tenho uma pessoa que eu que eu sinta isso. Acho que um pouco, talvez, mas assim, é pouco, É com pares de trabalho, né? Então, com outros colegas, é, outros criadores, outras, uma coisa assim. Às vezes a gente fica em algum lugar assim com um pouco de uma, uma impressão de que não preciso também partilhar aquilo que eu sei, alguma coisa, né? Não posso falar não sei alguma coisa do tipo. Então, eventualmente, isso acontece nesse lugar, mas é raro. E eu falo isso até para pessoas que eu conheci recentemente, é, eu falo assim, hoje em dia eu não tenho mais tempo, não tenho mais tempo nem interesse de eu criar uma relação que não seja profunda. Com qualquer pessoa. Essa é pessoa que eu vou conhecer durante um dia. Mas eu quero ter conversas que são significativas. Eu quero entender quem você é, de onde você veio, para onde você vai. E eu falo que, enfim, o meu caminho de espiritualidade foi através das viagens, mas foram através das pessoas que eu conheci nas viagens. E, pouco importa onde eu tava mas eu tava aberto para conhecer as pessoas de verdade. E, e, de ver, e querer saber quem elas são de verdade também. E você me conheceu muito rápido, a gente fez uma amizade muito rápido online. Eu sou um cara muito aberto, por natureza, sempre fui. É, tem um mix de inocência, com ignorância, com inconsequência, com tudo isso junto, que me permite ser assim. Mas, mas com confiança também. E com eu achar que, cara, pra quê? Não tem nada. Ninguém, quem, quem, pra que você quer me ferrar? Ninguém quer me fazer mal. Você coloca, assim. Eu começo a olhar para as pessoas mais ou menos dessa forma. Em alguns lugares foi mais difícil, andando na rua do Marrocos ou na Índia e tal. Acho que assim, a galera te puxando pelo braço, querendo vender um milhão de coisas, eu fico um pouco mais receoso ali de, não, todo mundo é bonzinho. Mas quando eu estou conhecendo alguém, é, eu me abro muito rápido e eu cavo essas, essas trocas. É muito curioso, quem me conhece já ao vivo, é, a pessoa se pegar em uma hora de conversa, tá falando de coisas profundas da vida dela, falando de coisas, de dilemas da vida dela. E ela fala assim, caraca, eu não converso com isso com ninguém. Eu, eu, eu não esse poder aí de deixar as pessoas à vontade de hoje. De hoje. Mas eu busco, eu, eu me ponho no vulnerável, sempre assim, a gente se expor primeiro para que o outro se sinta tá à vontade também. Então, eu gosto de criar essas relações assim com qualquer pessoa, cara. Não importa quem. Eu busco criar relações dessa forma, sabe? Justamente por isso, sabe? priorizar meu tempo. Priorizar o meu tempo e o tempo da outra pessoa também. E, às vezes, até de querer inspirar que ela tenha novas relações assim. Uma busca de então, conhecer pessoas dessa forma. Eu não tenho dúvida nenhuma que as pessoas se abrem para você, porque, infelizmente, temos poucas pessoas hoje em dia com esse tipo de atitude, essa abertura, né? Porque está todo mundo navegando com a máscara, né, cara? Então, é... É quando dois homens ou um grupo de homens para para falar sobre masculinidade, porque pô, falar com a galera do futebol ou a galera que porra, vai pra night, ou a galera né, da zoação, chegar e falar sobre um assunto mais sensível ou falar sobre algo que pode ser considerado... Tipo, a gente não tem tantos espaços assim, né? E às vezes dentro de casa também não tem, né? com os pais não tem, para falar de sexualidade, né? Então tem tantos tabus, tantas crenças, que as pessoas acabam vivendo só no... nas conversas superficiais, nos relacionamentos superficiais, e quando encontram alguém que tá ali de peito aberto, é até diferente. E elas naturalmente voltam a ser o que elas são, que é conexão, que é verdade, confiança. E você falou a palavra confiança, eu acho que é uma das maiores palavras, assim, dentro desse desse assunto, vulnerabilidade, não existe vulnerabilidade sem confiar, né, sem confiar na, no processo, sem confiar no outro, e quando eu te perguntei sobre quem você acredita que seja mais desafiador, né, ter essa troca, você falou de colegas de trabalho, concordo total, eu acho que também é, o estilo de liderança que a gente tem, taylorista, né, do comando e controle, do, do o chefe que tem a resposta de tudo, e o chefe que que é o resolvedor de todos os problemas tal é, ainda existem muitos líderes principalmente nas grandes empresas com essa mentalidade e aí para esse cara se mostrar vulnerável para a equipe uhum. é, porque a equipe também o clima de confiança é tão merda né é, a confiança está tão frágil dentro das relações no trabalho que é todo mundo achando que vai passar o tapete no outro jogo político para caramba tal e aí vulnerabilidade é a última coisa que a galera queria falar né uhum. amor na empresa ninguém fala essa palavra amor é, tipo, acha que vai ser assédio e não pode falar na frente do RH, né? Então, assim, é, confiança, sem dúvida, eu acho, você tocou no ponto perfeito. E confiar, é, quando você talvez tenha tentado confiar no início e a confiança foi quebrada algumas vezes, talvez seja mais difícil. Mas alguém, eu acho que trouxe uma pergunta nesse sentido de, é, de uma quebra de confiança há um tempo, ou de um ressentimento antigo, ou de um problema que teve há um tempo atrás, e, e aí deixou de ser vulnerável, porque teve um trauma, teve um problema. E como voltar a ser vulnerado, né? quando você tem uma uma tentativa falha? Né? O que você acredita que, que possa fazer? Legal. É, antes da gente entrar nesse assunto, tem uma, uma coisa que eu queria adicionar a isso. A só fala do ambiente de trabalho, dos ambientes em geral, né? da gente estranhar, é, conhecer pessoas vulneráveis. E isso é uma... eu tenho tomado recentemente assim como um pouco mais de compromisso, um pouco mais de missão, eu poder tocar um pouco mais nessas pessoas, um pouco mais nessas causas. Porque a gente tem a maioria das pessoas, cara, tem andado com, a, tem andado na vida como se estivesse com uma armadura, tentando se proteger da vida, se proteger das pessoas, se proteger das circunstâncias, o tempo todo na guarda, com a guarda alta, o tempo todo tá se defendendo. E você vê isso olhando, você vê isso em 10 minutos de andar na rua, olhando para a cara das pessoas. Isso é muito triste. É muito. Não sei nem qual outra palavra para descrever. Mas eu tenho pessoas muito próximas que são assim, que o que é isso do que se não uma completa não confiança na vida? Não estamos falando de confiar no outro, confiar no desconhecido, mas uma, uma não confiança na vida. De entender que as coisas estão todas acontecendo por uma determinada razão, tem causa e efeito, é um processo, enfim. Então, para isso, eu preciso me defender o tempo todo, porque eu não sei o que vai acontecer. E tudo aquilo que eu não sei que vai acontecer. Eu quero me defender, porque está fora do meu controle. E, e nós não, não é por aí. Isso aí não dá paz para ninguém. Não dá entregas reais, trocas reais. E, consequentemente, nenhum crescimento tá para ninguém. E que nem. Aí, agora, respondendo a sua pergunta, e até de uma outra menina que comentou aqui embaixo, falando sobre como ser tão vulnerável, né, lidar com, com isso uma pessoa que não tem dificuldade, como não assustar ninguém, né, ou conseguir esgatar isso de novo. Olha, se, se você se relacionar com uma pessoa, se for conhecer uma pessoa que a pessoa não está disposta a receber você de peito aberto, então não é essa pessoa, talvez essa pessoa não esteja pronta para esse tipo de relação, seja amorosa ou não, entendeu? E não quer dizer que ela é uma pessoa ruim, tá, uma pessoa que você não pode confiar, coisa do tipo, ela simplesmente não teve oportunidade de lidar com os processos dela. E aí tem a... cabe você, né, se você quer participar desse processo essa pessoa ou não né? Se você quer fazer parte dessa história ou não mas para quem já teve algum trauma eu recentemente conheci pessoas assim é, eu acho que começa com uma autoaceitação de tudo isso começa com a autoobservação e autoaceitação observando como estou aceitando como estou nesse momento para que então me permita mudar me permita ser algo diferente e quem já viveu algum tipo de trauma de amor ou sei lá uma Ser muito sincerão, espantar as pessoas à sua volta, ou não ser aprovado no emprego, ser demitido, alguma coisa do tipo, né? Existem milhão de caminhos. Existem infinitas de oportunidades na sua frente. Se por aqui não tá, não tá fluindo, tem outros. Existem vários rios para desembocar nesse ano. Um monte de rio diferente. Trilha um outro. E vai... fluindo. Perfeito. É isso, entendeu? É fluir, deixar fluir, cara. Sem dúvida. Às vezes a gente não entende o poder do movimento, né? E a gente fica na, só na armadura, né? travado, né? cara não emburrada, só vivendo no pensamento, esquecendo de estar ali, pisando no chão onde está, né? E o olho. É, é as pessoas, a dificuldade né? que as pessoas têm, todos os exercícios que você faz, assim, é, é, é sempre interessante quando tem essa dinâmica né? de parar e olhar no olho das pessoas e como... Algumas pessoas não conseguem. Simplesmente não conseguem. É porque essa desconexão está tão grande que a pessoa ela tem um breve momento de conexão e ela já acha tão desconfortável, tão estranho aquilo dali, que ela foge novamente buscando aquela máscara, aquele lugar de, de, de autoproteção, né, de preservação. E, Eu e quero que você fazer for... uma de um exercício também. É, não tá. para a gente fazer agora, mas para quem estiver aí escutando, é, depois que a gente terminar a live, se você tiver uma parceira, um parceiro, um irmão, uma irmã, alguma coisa, tem uma meditação chamada Trataka, que ela é praticada até no pessoal que pratica Tantra também, estuda Tantra. E é uma meditação que você simplesmente senta, um de frente para o outro, pernas cruzadas, em postura de meditação, e com os olhos assim, que nem os meus estão agora, tipo, relaxados, né? Você não está assim. Então, com os olhos relaxados, você põe a luz bem baixa, uma luz que dê para você enxergar o rosto da pessoa, mas não uma luz intensa, né? O quarto todo aceso. E... Põe uma música leve, assim, uma coisa no fundo, tocando e vamos embaixo também. E se mantém olhando cada um para o seu olho esquerdo do outro. Então vai ficar cruzado, né? Você vai estar para o olho esquerdo, eu vou estar olhando para o seu olho esquerdo. E se mantém assim por tempo indeterminado. O lado esquerdo, né? O nosso lado esquerdo do corpo físico é o nosso lado feminino, né? Então o lado receptivo. Então, essa meditação, é, você possivelmente... Ah, sim. E se mantém... Essa é a parte mais difícil. Se mantém o máximo de tempo que você conseguir sem piscar. É, o olho vai começar a lacrimejar, vai coçar, um milhão de coisas, mas se mantém assim, sem piscar, e aí você vai começar a ver o rosto da pessoa mudando de forma, sem inevitável. Começar a vir mudando de forma, mudando um de coisas e tal, e aí você pode... É, é, enfim, né, eu gosto de pensar, eu costumo ver nas minhas trocas, que eu estou vendo que está além das minhas projeções. Eu estou vendo ali o que está além do que eu enxergo. Eu olho para você, eu vejo uma figura, e tem um milhão de imagens e conceitos e ideias sobre quem é essa figura, e quando eu vendo ali o seu rosto mudar, eu vejo outras figuras, vejo outras coisas. E isso faz eu questionar o que é que eu enxergo. E todas as outras faces que você possui. Então, isso é, um, é um exercício muito forte. É, se fazer em casal, então, é muito especial. Homem e mulher. Mas você pode também fazer com colegas e tal. E, e começar a desconstruir esse desconforto de olhar no olho. E de se abrir, porque a pessoa também tá te vendo. E tá vendo além daquilo que você mostra, às vezes. Então, é, é bem, bem interessante. Obrigado. Depois faça um stories aí, alguma coisa, pra galera depois comentar o que aconteceu, quando eles praticaram. Muito bom. Pô, excelente. Muito bom, simples, né? Uma coisa, é uma, um tipo de experiência, é que a gente estava falando, experiências significativas, né? Que às vezes a gente não encontra muito. E você tem à sua disposição um, uma, um belo convite aí para fazer. Obrigado, Cadu, valeu. E complementando o que você tinha falado também, em relação ao passado, né? Você falou muito de de autoobservação aceitação. É, mas eu acho que, em complemento também, é legal pensar em perdão total, perdão a si mesmo e perdão ao outro. Caso tenha sido uma troca difícil, né? perdão é uma das ferramentas mais poderosas de todas, de todas, todas. Então, se teve um momento ruim no passado, né, que, que causou um trauma e te impediu de voltar a ser vulnerável, se perdoe, perdoe o outro, perdoe o contexto, né? isso te levou a dores, né? provavelmente, a dor é inevitável, o sofrimento está aí até hoje, então deixe o sofrimento passar né? e, e segue em frente confiando em outras pessoas ou confiando novamente nessa pessoa. Eu vi uma analogia confiança que eu achei muito interessante também, que a confiança é como se fosse um, um prato de porcelana. Você pode quebrar uma vez, e você pode remendar, recolar, né? até rola e vai estar tá tudo bem, só que se você continuar quebrando a confiança, os remendos, vão ficando mais difíceis e chega um momento que vira tudo pó, né, não dá mais para grudar, colar as coisas. Então, né, se quebrou uma vez, dá para colar novamente, só que fique mais atento, porque de repente não é aquele caminho, não é aquela pessoa e não faz sentido você gastar tanta energia e ficar vibrando né, de uma forma tão negativa ali com aquela pessoa. Mas aí tem uma outra história aí com a porcelana também que é muito interessante. Mano, mano. É, no Japão, não sei se é no Japão ou na China, acho que é no Japão, tem uma, um tipo de artesanato, um tipo de arte, que é feito com cerâmica, que eles fazem, né, um bule de chá, fazem, fazem xícaras, fazem determinadas porcelanas, cerâmicas, e eles quebram de propósito e depois grudam tudo com ouro líquido. E aí fica a porcelana toda quebrada com ouro. E, e aquilo ali é uma forma também de mostrar como quando algo é reconstruído, na verdade se é algo novo. Estou sentindo, sentindo uns arrepios no corpo aqui quando estou falando isso. É, e é isso, às vezes a gente fica com essa coisa... porque na verdade a gente começa a criar traumas, né? No lugar de realmente perdoar, como você falou, perdoar de verdade, a compaixão é, é a polaridade mais sublime do amor. É o amor expresso na sua potência máxima, é né? a compaixão e perdão. Que é o que Jesus veio aqui fazer, né? Mostrar o poder do perdão e da compaixão por todos os outros lá que o feriram que o Então, a gente tem a oportunidade cara a gente tem a oportunidade de sentir isso, é algo divino, é divino, é. sabe? E, e a gente se lembrar do poder desse sentimento, né? Dentro da gente. Porque, na verdade, quando a gente está perdoando o outro, tem nada, não é nada sobre o outro. É sobre você poder se, se livrar de um sentimento, curar um sentimento, transformar isso em algo realmente sublime, dentro de si. E muito forte. É muito forte. E quanto a isso do, do, do construir algo novo através da quebra, através da, da fratura, né? É isso, como é que ele se reestrutura, se for escolhido ser feito isso, aquilo não é mais o que era antes. Aquilo é algo novo. E é preciso ter esse olhar. Acho que aquilo ali é algo novo agora. Aquela relação, aquela oportunidade, aquela troca com aquelas pessoas, enfim, qualquer que seja coisa. Então, Bom. existe ouro ali. Né? Justamente porque vocês decidiram se curar, decidiram se perdoar. Olha aí ouro aí. O amor sublime dentro de uma relação. Perfeito. É. Fenomenal. É verdade, eu, essa. Eu não sei se você até compartilhou com isso, comigo essa história, mas eu, eu tô ligado é muito bonito nisso, né? Porque no Japão você aprende tanta coisa nessa essa atenção aos detalhes, essa sensibilidade que eles têm, essa, essa sabedoria oriental japonesa, porque assim, lá eu aprendi muita coisa nos períodos que eu fiquei, mas a mais significativa de todas foi o Ikigai, né? Uhum. Que... Você aprendeu lá? Tatuar... Então, o Ikigai eu conheci lá, né? Porque o Ikigai vem da, de uma ilhazinha lá em Okinawa, né? no sul, do Japão, não sei se todo mundo está familiarizado aí, mas o Ikigai ele é um conceito, é uma filosofia né, que, que diz que todos nós temos o Ikigai. O Ikigai é a interseção, é a união do que a gente ama fazer, com o que a gente faz bem, com o que o mundo precisa, e uma forma de ganhar dinheiro com isso. Então, para mim, é uma das mais simples e lindas formas de você buscar uma direção de propósito, uma né, direção de projeto, a direção de, de, de iniciativas que você escolhe se envolver né, que você tem muito mais chance de se sentir realizado né, e ter uma vida significativa. E lá no Japão, é, os caras não estão de bobeira, porque Okinawa uma zona azul, né, são cinco zonas no mundo né, com uma maior concentração de centenários, então sabedoria os caras têm né, de alguma coisa. Então, sem dúvida, essa história do Japão é muito linda mesmo, é, tenho, é especial. Exemplo, esse ano eu tenho me aprofundado bastante, tenho estudado bastante o taoísmo, né? também como uma linha filosófica assim que é a minha favorita. E fui frustrou um pouquinho da origem, porque eu acabei conhecendo um pessoal que é sacerdote taoísta. E eles trazem uma visão muito religiosa, assim, de ritos, incorporações, coisas muito místicas, assim, que eu não sabia nem que existia porque a gente escuta do taoísmo, assim, coisas mais filosóficas, né? E parece que o taoísmo, antigamente, né, milênios atrás, né, antes de Lao Tse, parece que é uma das três grandes figuras do taoísmo, mas não é nem a mais importante. É, o taoísmo, ele era mais religioso, ele era mais simbólico, assim, sabe, com deuses, com figuras, assim. E aí, com a migração do budismo para a China, né, e rolou ali um secretismo religioso, é, essas religiões foram misturadas e criou-se o, o taoísmo mais filosófico, que é o que a gente escuta mais falar aqui no Ocidente. O taoísmo tradicional, ele se ramificou e existe bastante em Taiwan, existe bastante em... que é ilha, né, nem, nem é mais China, mas existem bastante em algumas partes da China. E também criou-se o zen budismo, que é a religião predominante lá no Japão, e o shintoísmo, que é uma religião mais mística, assim, que é bastante presente no Japão. Aqueles templos, aquela coisa vermelha, com as lanternas e tal, que ele faz parte do Shinto. E tanto no Shintoísmo como no taoísmo mais tradicional, todo o conhecimento vem da observação da natureza. Observação do que é, do que está todo o tempo acontecendo à nossa volta, como as coisas estão fluindo, quais são os processos, como que é o lago se cria, as montanhas nascem e tudo isso. E que, que a gente pode olhar para fora da gente e perceber daquilo que acontece dentro da gente, internamente, emocionalmente. É, porque não tem a menor diferença. Se a gente está prestando atenção para quem já leu, sei lá, o Yixin, por exemplo, é o livro das mutações, né? é um dos livros é livro mais importantes do Taoísmo, que é aquele oráculo chinês e tal. É, todos os pontos ali são vários trigramas, né? vários símbolos que são misturados para gerar informação de ah, combinação de água com trovão, aí significa isso aqui e é um determinado momento da sua vida que está vivendo. É, todas essas combinações foram ideias que eles foram criando através da observação da natureza, e que aquilo ali representa coisas que acontecem na mente humana, na vida humana. E se a gente entende que tudo é uma única coisa, tudo é um único processo que está acontecendo, olha a sua volta e você começar a perceber um pouquinho mais sobre como você funciona também. Perfeito. Isso é, essa sabedoria da, da observação da natureza está à disposição de todo mundo, é muito simples. né E isso, ainda no Japão, é, conversando com o Samir também esses dias, ele contou ele leu no livro, talvez você conheça, eu esqueci o nome, mas fala muito da, da sabedoria e da observação da natureza e, e ele contou uma história específica do bambu, né, que o bambu tem muita sabedoria por detrás do bambu e as analogias com a vida. Né, e eu não conhecia né, tudo, mas são várias, desde do, do bambu ser um, um duro, flexível. Uma, duro flexível, uma árvore também que não é vaidosa, que ocupa apenas o seu lugar é uma árvore que também é muito humilde, porque quando cai a neve nas folhas do bambu, ele vai se reclinando até a neve cair no chão e depois volta para o lugar dele. Mas o mais interessante é que o bambu, ele, ele, o broto do bambu, ele sai da terra e fica cinco anos desse tamanho pequenininho, né? Só criando raízes, raízes, raízes bem profundas e estáveis, né? E aí depois de cinco anos, bem pequenininho, ele vai e chega até 20 metros muito rápido. Né? E, e essa analogia achei fenomenal porque é muito é muito do da consequência de um trabalho verdadeiro, né? Quando você planta Sim, a semente, você trabalha a raiz com paciência, longo prazo, sem essa correria de ter que enriquecer, ter que dar certo, ter que virar a chave, ter que ter que, né? Muito mais em vez de ter ser, em vez de precisar, né? Você simplesmente é. Então o bambu ele traz muito essa sabedoria que para mim é me libertou muito, né, porque eu já tô nessa, é engraçado que eu tô há quase cinco anos nessa minha jornada aqui como empreendedor agora, e só plantando sementinha, só criando raiz, errando pra caramba, fracassando, dando certo e voltando, e e ainda não, não cheguei nos meus 20 metros, né, e talvez nunca chegue, nem preciso chegar, que foi um pouco daquele post que eu falei, porque sempre buscando os 20 metros, você esquece da caminhada, você esquece que às vezes você só precisa chegar a, a 3 metrinhos já tá bom pra caramba, sabe, não precisa mais disso. Então eu me identifiquei muito com essa história. achei, cara, é, não só essa, né? Mas se você olhar com atenção a natureza, você vê grandes gênios, inventores tinham esse olhar muito perspicaz, né? Um Leonardo da Vinci que se inspirava muito, né? Um, um cara que pô brincou em várias logias, né? né? Várias ciências diferentes. Então, sem dúvida, a natureza é a nossa maior fonte de inspiração e sabedoria, né? Sim, e esse povo provavelmente de Okinawa, né? Eu nunca fui no Japão, quero muito ir. É, mas geralmente o pessoal que mora em ilha é muito mais conectado com a natureza do que o normal. É. É, porque tá cercado de natureza, tá cercado de água, tá cercado de, enfim, vive em função vive em função da natureza, das marés, um milhão de fatores que influenciam o dia a dia daquele povo. Então, geralmente, eles estão mais conectados. E, e é isso, né? O Ikigai é razão de ser, né? É entender que tudo tem uma razão de ser, né? tanto nós humanos como a natureza, os elementos, a né, sua volta. Né? Então entender que todos nós temos uma, existimos por uma razão, hum, tem, enfim, pessoas às vezes a gente entra em processos de crise existencial, né, de se questionar o que eu estou fazendo na minha vida, por que eu sigo, não sirvo para nada, coisas do tipo. E já tive meus processos assim também. E quando você se lembra da realidade, cara, se eu não, se não fosse para eu existir, eu não estaria nem aqui, cara, porque a natureza é perfeita. Deus não joga dados para o universo. Não tem falha, não tem, nada, não, tem, não tem falha no sistema. Então se não fosse para eu existir, eu não estaria aqui. Tudo está acontecendo com uma determinada razão. E aí cabe a nós fazer exercício, observar, e nesse ponto até similar ao Ikigai, é similar a essa observação, observar dentro de si tudo que você gosta, quais são suas potencialidades, como que você naturalmente, naturalmente, sem esforço, você se destaca, juntando todas essas competências para você identificar. Começar, não é nem identificar, porque ninguém que vem com missão definida mas identificar qual é a razão de ser que você quer dar na sua vida, né? Perfeito. Porque a, a, a vida, né, sem querer ficar fazendo muitas frases clichês, mas a vida ela não é um livro para ser lido, é um livro para ser escrito. E aí ela cabe a gente a aventura que a gente quiser dar nesse caminho aqui, nesse processo. Sem dúvida. E essa observação quando vem não só no plano mental racional, né? Né? e é uma observação guiada, né, muito mais pela pelo coração, pela intuição, pelo amor pela vulnerabilidade, né, um olhar verdadeiro para as coisas, não só um olhar né, observador, mas um, um, um olhar do outro para você, né? a partir de um lugar de verdade, né, a gente consegue viver né, esse milagre, essa perfeição que está aí, essa... essa é, a gente consegue viver a perfeição das nossas imperfeições no mundo de maneira muito mais tranquila. né? Sim, sim. É, até no Talon é. do Oxo, né, que você também tem, fala tem a carta lá do Bambu, né? do Bambu é. e do Carvalho, da comparação. Que o bambu Sim. não olha pro carvalho e tá pensando que ele deveria ter um tronco mais grosso, ser mais assim, ser mais assado. E o, e o carvalho também não olha pro bambu e gostaria de ser mais fino, flexível, coisa do tipo. Tô todo mundo fazendo seu papel, todo mundo desempenhando sua função. Mano. E todos têm uma razão de existir, todos têm uma razão de ser. E, e até nesse processo, voltando ao tema da vulnerabilidade, né, a gente poder até utilizar os nossos pares, seja colegas de trabalho, amigos, esposa, qualquer um que seja, para ajudar a gente nessa descoberta de nós mesmos, porque na final das contas, só estamos separados para que possamos olhar para nós mesmos? Só, só estamos separados para que possamos nos servir de espelhos? Então, aproveitar essa oportunidade de, de estarmos separados e ter outra pessoa, para você perguntar, olha, quais são as características que você nota em mim? Ou, e isso, puto, se você botar vulnerável você não sabe a resposta, o cara pode falar assim, te acho um idiota, te acho um grosso, te acho um, sei lá, um, sei lá, um moleque, um milhão de coisas, você não sabe qual vai ser a resposta. Mas pode trazer profundos insights. Você não, tem resposta, você não tem resposta clara, mas pode trazer belas pétalas desse florescer que é se abrir. Muito bom. Depois desse último, dessa última mini aula, aí, não tem como né, a gente não concluir. Foi perfeito. Muito bom, meu rei, cara. Trocar ideia com você é sempre é muito energizante. Né? Eu saio renovado, numa vibração gostosa. É muita, muita verdade nessa troca. Então, obrigado aí por se expor. Obrigado por trazer a sua vulnerabilidade. Obrigado por compartilhar a sua sabedoria. E conta pra galera um pouquinho mais aí dos seus projetos. Quem também pode te acompanhar, te acompanha por onde. Fala aí um pouquinho. Massa. Obrigado, cara, pelo espaço. Quem quiser acompanhar um pouquinho mais de perto o que eu tenho feito é pelo Instagram, Carlos Caçaú, ou pelo YouTube, onde é a minha principal fonte de partilha de conhecimento, partilha dos meus estudos, dos meus processos. Eu falo bastante sobre autoconhecimento, sobre espiritualidade, sobre, enfim, compreensão do que, do que somos, para onde vamos, o que estamos fazendo aqui. É, dentro do que eu tenho tido acesso de conhecimento. E recentemente, nem partirei isso com você, mas recentemente tenho sentido alguns chamados assim, para falar um pouco mais sobre sexualidade, sobre coisas mais, mais da intimidade mesmo. Porque, enfim, né nós como homens, muitas vezes não temos lugares juntos para falar sobre isso. E quando falam ou de um lugar muito erótico, ou muito sério, e eu acho que tem meio termo também. E é divertido bem. também. E eu tenho pensado um pouquinho, falar um pouco mais sobre isso. Excelente, cara. Muito bom. Ó, obrigado, meu rei. Tamo junto. Um Gratidão, vídeo. irmão. Valeu todo Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau. E aí, curtiu esse bate-papo com o Cadu? Demais, né? O Cadu é um ser muito especial. Um amigo, um irmão. E eu espero que você tenha aprendido aí um pouquinho da nossa vulnerabilidade, né? A gente ter exposto aqui o que realmente conecta né, com o nosso coração, né, o que a gente realmente acredita, né, sem saber muito bem né, como que você vai reagir, né, sem poder controlar né, o que, que vai gerar em você aí. Então, foi uma bela prática, uma bela demonstração de vulnerabilidade. Eu espero que tenha conectado contigo. E se você quiser acompanhar outras histórias como educador, de pessoas que vêm hackeando esse grande sistema, né? Que vem encontrando caminhos mais verdadeiros para se viver né, alinhado com os valores, alinhado com aquilo que é mais importante, dá uma olhada aí nos outros episódios do Hacker Talks porque tem muita gente incrível, com histórias inspiradoras, que compartilham também várias dicas bem práticas para que você possa implementar na sua vida e que você consiga se botar em movimento para viver muito mais alinhado com o que é importante para você. Se você quiser ajuda nessa jornada aí, conta comigo né, para desenhar um estilo de vida mais livre, pés descalços, dá uma olhada aí na descrição que tem vários formatos que podem te ajudar, beleza? Tamo junto e até a próxima!